Primeiro livro de Enoque. O sinal de juramento de Deus para com o homem. Capítulo 55 1. Depois disso o ancião de Dias arrependeu-se, e disse, Em vão eu destruí todos os habitantes da terra. 2. E ele jurou por seu grande nome, dizendo, 3. De agora em diante eu não agirei mais assim para com todos aqueles que habitam sobre a terra. 4. Mas eu colocarei um sinal nos céus, e ele será uma fiel testemunha entre mim e eles para sempre, tantos quantos os dias do céu durarem sobre a terra. 5. Eu colocarei meu arco na nuvem, e ele será um sinal do convênio entre mim e a terra. Juízo final de Azazel, os vigilantes e seus filhos. 6. Se eu havia desejado que por aqueles delitos eles fossem postos a ferros pelas mãos dos anjos, no dia da tribulação e da dor, permanece neste caso a minha ira e o meu castigo em relação a eles, disse Deus, o Criador. 7. Ovos reis, ovos poderosos, que habitam o mundo, vereis meu eleito, assentado sobre o trono da minha glória. 8. E ele julgará Zaziel, e todos seus aliados e descendentes, em nome do Senhor Deus. Última luta dos poderes pagãos contra Israel. Capítulo 56 1. Ali igualmente eu vi as hostes dos anjos que estavam se movendo em punição, confinadas numa rede de ferro e bronze. Então eu perguntei ao anjo da paz, que estava comigo, para quem este sob confinamento estão indo. 2. Ele disse para todos os seus eleitos e seus amados, para que eles possam ser lançados nas fontes e profundas fendas do abismo. 3. E aquele vale será cheio com seus eleitos e amados, os dias cuja vida serão consumados, mas os dias de seus erros serão inumeráveis. 4. Então os príncipes, anjos malignos, se combinarão e juntos conspirarão. 5. Os chefes do leste, entre os medos e os persas, removerão reis, nos quais um espírito de perturbação entrará. 6. Ele os lançará de seus tronos, saltando como leões de seus esconderijos, e como lobos famintos no meio do rebanho. 7. Eles subirão e pisarão na terra de seus eleitos. 8. A terra de seus eleitos estará diante deles. 9. A ira, e o caminho, e a cidade do meu povo justo impedirá o progresso de seus cavalos. 10. Eles se levantarão para destruir uns aos outros, sua mão direita se estenderá, o homem não conhecerá seu amigo ou seu irmão. 11. Nem o filho de seu pai ou de sua mãe, até que o número dos corpos de seus mortos sejam completados, pela sua morte e punição. 12. Nem isto acontecerá sem causa. 13. Naqueles dias a boca do inferno será aberta, na qual eles serão imersos. O inferno destruirá e tragará os pecadores da face dos eleitos. O retorno da dispersão. CAPÍTULO 57 1. Depois disto eu vi outro exército de carruagens com homens dirigindo-as. 2. E eles vieram sobre o vento de leste, desde o oeste para o sul. 3. O som do barulho de suas carruagens foi ouvido. 4. E quando aquela agitação aconteceu, os santos fora do céu perceberam Nã. O pilar da terra abalou-se desde a sua fundação e o som foi ouvido desde as extremidades da terra até as extremidades do céu ao mesmo tempo. 5. Então eles caíram e adoraram o Senhor Deus. 6. Este é o fim da segunda parábola. A terceira parábola. A bem-aventurança dos santos. CAPÍTULO 58 1. Então eu comecei a proferir a terceira parábola, concernente aos santos e aos eleitos. 2. Abençoados sois vós, ó santos e eleitos, pois glorioso é o vosso lugar. 3. Os santos existirão na luz do Sol e os eleitos na luz da vida eterna, cujos dias de vida nunca terminarão nem os dias dos santos serão enumerados, os quais procuram pela luz e obter retidão com o Senhor Deus. 4. Paz seja aos santos com o Senhor Criador do Mundo. 5. Daqui em diante aos santos seja dito que procurem no céu os segredos da retidão, a porção da fé semelhante ao sol nascido sobre a terra, enquanto a escuridão se vai. 6. Ali haverá luz interminável. Eles não entrarão em contagem de tempo, pois a escuridão será previamente destruída e a luz aumentará diante do Senhor Deus. A luz da honradez aumentará para sempre. As luzes e os trovões. Capítulo 59 1. Naqueles dias meus olhos viram os segredos dos relâmpagos e seu esplendor, e o julgamento a eles pertencente. 2. Eles iluminam por bênçavam e por maldição, de acordo com a vontade do Senhor Deus. 3. Ali eu vi os segredos do trovão quando ele agita-se acima no céu e seu som é ouvido. 4. As habitações da terra também foram mostradas a mim. 5. O som do trovão é para a paz e para a bênção, tanto para o bem quanto para a maldição, de acordo com a palavra do Senhor Deus. 6. Depois disso, todo o segredo dos esplendores e dos trovões foram vistos por mim. Para a e para a fertilidade eles iluminam. Tremores nos céus, os monstros Bemote e Leviatã, os elementos da natureza. CAPÍTULO 60 1. No quinquagésimo ano, no sétimo mês, no décimo quarto dia da vida de Enoque, naquela parábola eu vi o céu dos céus tremer, que ele tremeu violentamente e que os poderes do Altíssimo e dos anjos, milhares de milhares, e miríades de miríades, ficaram agitados com grande agitação. 2. E quando eu olhei o ancião de Dias estava assentado no trono de sua glória enquanto os anjos e santos estavam em pé ao redor dele. 3. Um grande tremor veio sobre mim. 4. Meus lombos foram curvados e soltos, meus rins foram dissolvidos, e eu caí sobre minha face. 5. O Santo Miguel, outro santo anjo, um dos santos, foi enviado, o qual levantou-me. 6. E quando ele levantou-me, meu espírito retornou, pois eu fui incapaz de suportar essa visão de violência, sua agitação e o choque do céu. 7. Então o santo Miguel disse-me, por que estás perturbado com essa visão? 8. Desde então tem existido o dia da misericórdia. Ele tem sido misericordioso e longânimo com todos os que habitam sobre a terra. 9. Mas quando o tempo vier, então o poder, a punição, e o julgamento tomarão lugar, o qual o Senhor Deus preparou para aqueles que se prostrarem para o julgamento da retidão, para aqueles que renunciarem aquele julgamento, e para aqueles que tomam seu nome em vão. 10. Aquele dia foi preparado para os eleitos como um dia de convênio e para os pecadores como um dia de inquisição. 11. Naquele dia dois monstros serão distribuídos como alimento, um monstro fêmea, cujo nome é Leviatã, habitando nas profundezas do mar, acima das fontes de águas. 12. E um monstro macho, cujo nome é Bemote, o qual possui, movendo-se em seu ventre, no deserto invisível. 13. Cujo nome era Duidarim. 14 a leste do jardim, onde os eleitos e os justos habitarão, onde ele recebeu de meu ancestral, desde Adão o primeiro dos homens, cujo homem o Senhor Deus fez. 15. Então eu pedi a outro anjo que me mostrasse o poder daqueles monstros, como eles se separaram naquele mesmo dia, um estando nas profundezas do mar, e o outro no seco deserto. 16. E ele disse, Tu, filho do homem, estás aqui desejoso de entendimento das coisas secretas. 17. E o anjo da paz, o qual estava comigo disse, estes dois monstros estão preparados pelo poder de Deus para tornarem-se alimento, para que a punição de Deus não seja em vão. 18. Então crianças serão mortas com suas mães, e os filhos com seus pais. 19. E quando a punição do Senhor Deus continuar, sobre eles ela continuará, para que a punição do Senhor Deus não aconteça em vão. 20. Depois do que, o julgamento existirá com misericórdia e longanimidade. 21. Então outro anjo, o qual estava comigo, me falou, 22. E mostrou-me o primeiro e o último dos segredos em cima no céu, e nas profundezas da terra. 23. Nas extremidades do céu e nas fundações dela, e nas câmaras dos céus. 24. Ele mostrou-me como seus espíritos foram divididos como eles foram balançados e como ambas as fontes e os ventos foram contados de acordo com a força de seu espírito. 25. Ele me mostrou o poder da luz da lua, que seu poder é justo, bem como as divisões das estrelas, de acordo com seus respectivos nomes. 26. Que cada divisão é separada, que os relâmpagos iluminam. 27. Que suas tropas imediatamente obedecem e que uma cessação toma lugar durante o trovão em continuação de seu som. 28. Não são separados o trovão e o raio, nem eles se movem com o espírito, já que eles não são separados. 29. Pois quando os raios iluminam, o trovão soa e o espírito a um próprio período faz pausa, fazendo uma divisão igual entre eles, pois as câmaras sobre o qual seus períodos dependem é solto como a areia. 30. Cada um deles a sua própria estação é restringido com uma rédea e virado pelo poder do Espírito, que assim impele-os de acordo com a espaçosa extensão da Terra. 31. O Espírito do Mar é igualmente potente e forte, e um poder tão forte o faz vazar. Assim ele é dirigido adiante e espalha-se contra as montanhas da Terra. 32. O Espírito da Geada tem seu anjo. No Espírito do Granizo ele é um bom anjo. O espírito da neve cessa em sua força e um espírito solitário está nele, o qual acende dele como vapor, e é chamado refrigeração. 33. O espírito da névoa também habita com eles em sua câmara, mas ele tem uma câmara para si mesmo, pois seu progresso está no esplendor. 34. Na luz e na escuridão, no inverno e no verão. 35. Sua câmara é brilho, e um anjo está nele. 36. O espírito do orvalho tem seu domicílio nas extremidades do céu, em conexão com a câmara da chuva e seu progresso está no inverno e no verão. 37. A nuvem produzida por ele e a nuvem do meio se tornam unidos, um dá o outro, e quando o espírito da chuva está em movimento de sua câmara, anjos vêm abrindo sua câmara, atrás adiante. 38. Quando igualmente ele é borrifado sobre toda a terra ele forma uma união com todo tipo de água no chão, pois as águas ficam na terra, porque eles fornecem nutrição para a terra desde o Altíssimo, o qual está no céu. 39. Sobre este informe, portanto há uma regulamentação na qualidade da chuva que os anjos recebem. 40. Estas coisas eu vim, todas elas, até o paraíso.